Hoje é o seguinte, nós vamos jogar com o um novo Brawler do Brawl Stars No novo modo de jogo Que loucura, quer saber tudo sobre as novidades do Brawl Stars? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash Ok Mas, galera, é o seguinte, sim Vocês já estão vendo aí, eu já tô jogando Com o novo Brawler O Sandy, isso mesmo Muito forte, muito apelão E vai deixar o seu time, a sua equipe Muito apelona Vai, vai ficar muito forte, vai ficar OP demais Bom, o Sandy aí Ele joga é, uma tempestade De areia, né, na arena é, Esse é o seu super E aí, o que acontece é que Você entrando nessa tempestade de areia Você fica invisível, e o seu time também fica invisível cara, é muito forte, ele lança umas pedradas também, é muito legal, bom, e tudo isso a gente vai ver na prática, mas com um detalhe, no novo modo de jogo do Brawl Stars isso mesmo, vamos falar do novo modo de jogo do Brawl Stars agora, e testar também o Sandy, no novo modo pra vocês, então, vamos lá é isso, já estamos aqui pra parte de escolha dos amistosos e a gente vê os mapas, o modo Novo é o Estrela Solitária, isso mesmo. E todos os modos aí que a gente tem aqui são aqueles modos que eram. É, é, que já existiam, né? Aqueles mapas que já existiam. Muito legal, Lago de Ossos, Labirinto Infernal, Meu Lagos, Afinidade, Invasão da Ilha, Passagem e Olho do Furacão. Muito legal, galera. Muito legal mesmo. Vamos aqui no, no Meu Lagos e vamos testar na prática essa loucura desse novo Brawler. Que é o Sandy, então partiu É isso, já estamos aqui dentro do Estrela Solitária Ele funciona aí mais ou menos como um caça-estrelas Isso mesmo, ele funciona como um caça-estrelas E ele... a ideia dele é você conseguir acumular estrelas Como no caça-estrelas Então, aqui tem também já uma estrelinha no, no meio, né? Bom, aqui da hora também é roubar as que zonas Que acontecem, que vão das tretas aí Olha lá, a gente tenta acumular ali Opa, opa Opa, agora vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, boa, agora a gente some aqui, ó E aí, a gente vem aqui, ó, tá, tá, des... a gente tá invisível, por isso que a gente subiu ali, ó Tudo que fica aqui dentro, fica invisível, cara E se a gente sai, ó, ele vai, aparece de novo Então, tem que ficar ligado, ó, eu estou na liderança nesse momento, ó Vou colocar aqui o invisível pra poder pegar ali, ó, ficar de buenas Deixa eu ver, Ai, nossa, tive que vazar ali, senão... Dava ruim, vamos ver se a gente consegue se enfiar no meio aqui da loucura, pegamos, pegamos um ali, tô na liderança por enquanto, opa, segura aí, segura aí, segura aí, boa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó lá, Vou botar aqui meio invisibilidade, agora já era, meu amigo, agora já era, né, aí já, já foi, vamos lá, vamos lá, deixa eu ficar aqui ligeiro, deixa eu ficar ligeiro, opa, ai, morreu ali, né, morreu ali, caiu, acabou caindo ali, explodiu, que doideira, para uma bomba de um... Eu tô na liderança ainda Ó, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui, alguma sobra Nossa, grudou aqui, meu Deus Caraca, o que vai ter de camper nesse modo vai ser embaçado, mano Vai ter os malucos só na moitinha, tipo bull, bull na moitinha Eita, poxa, bull de todos os lados Bull de todos os lados, vamos nos camuflar, né Vamos nos camuflar, dar dano neles sem eles perceber Ó, aí a gente já matou mais um aqui, GG E quando você morre, você nasce nas pontas da... Da, do modo, então você vai acabar nascendo nas partes de baixo. Ó, que legal também roubar as kills. Opa, vamos fugir, vamos fugir aqui, ó. Só invisibilidade. Gente. Linda, linda, linda. Beleza. Quando o bicho é aberta, você pode fugir ficando invisível, né? Então, isso é bom demais também. Ó, você está na liderança. Provavelmente a gente ganhou aí. Primeiro lugar com o Sand nesse novo modo de jogo. Então, bora lá! Vamos jogar mais uma. É isso, vamos agora em mais um modo Outro mapa, hein, outro mapa Pra gente, acho que é Lago de Ossos Agora fiquei na, na dúvida se era isso Eu acho que foi, bom, a gente tá indo ali ó. Tá, tá muito, a gente nasceu meio longe do meio ali Pra pegar aquela a estrela do meio Ou não, será que dá tempo? Acho que dá tempo, ó. deu certo, os botezinhos Aí não tão muito afim de pegar a estrela não, hein Ó, ó Pegamos, pegamos um aqui, beleza Já tô na liderança, hein, já matei um Tem cara ali, ó, tem cara ali, ó Ixi, os caras tão... Opa, tem que ser de longe, porque é Bibi, né, mano? Você tá ligado? Opa! Vamos, vamos, vamos nos esconder ali. Ah, fugiu, mano. Ó, tentar entrar no meio ali pra poder pegar. Nossa, pegamos. Pegamos um ali. Vamos ver se a gente pega. Pegamos também o outro. Boa! Ó, tem alguém na minha frente, ó. Continue assim. Alguém tá na liderança. Alguém tá matando mais do que eu nesse momento. Não é tão agradável, hein? Não é tão agradável. Vamos ver, vamos ver. Bora, bora, bora, bora. Bora! Ai, morri, ó lá Agora eu vou nascer em algum dos cantos Mas, e como eu não tô na liderança Tá ali, ó, continue assim, eu tô com oito estrelas, hein Alguém tá com mais estrelas do que eu Então, nesse momento, hein Bora ver o que, que tem, quem tá na nossa frente aí, tá Vamos ver, ó, deve ter alguém aqui, ó Ah, sabia Ah, não consegui roubar, se eu roubasse dos dois Se eu matasse os dois ia ser lindo, né Mas, não matei Bom, tamo com 11 ali, 11 estrelas Alguém tem mais estrelas que a gente, tem que achar os caras Ai, aqui seria lindo se dessem. Bora, bora, bora. Ai. Boa, ah, boa, boa, boa, boa. 14, continue assim, não tô na liderança ainda. Vou precisar ainda... Ah. Nossa. Opa. Beleza. Beleza. Pegamos mais um aqui. Ó, nasceu ali. Nossa. Ai, vou morrer. Morri. Você viu, né? Que loucura que é isso daqui, cara. Tem que ficar muito ligeiro, mano. É, eu só... Eu também... Também... É... Tem... A questão é o seguinte, que... Tem os caras que vão ficar camperando, tem os caras que vão ficar correndo atrás pra matar isso é o que a gente sempre pediu né, dá valor pra quem mata mais né Então gostei muito dessa novidade e acho que pode dar bom sim esse novo modo de jogo Estrela Solitária Bom, vamos jogar mais um agora em outro mapa e a gente já volta É isso, agora no Labirinto Infernal galera, bora lá então mais um Opa que doideira hein, vamos, vamos lá pro Labirinto Infernal Vamos tentar pegar lá a Estrela do Meio já pra poder começar na frente também Uh, mano, o Sandy é muito legal, ó. Você precisa de mais estrelas. Não matei ninguém. Então os caras já falam que eu tô, tô na. tô no. De, no... Tô, tô devendo. Est... Opa, opa, opa, opa. Vem, vem. Foge não, foge não. Boa, peguei uma. Já tô ali, ó. Continue assim, porque eu ainda não tô em primeiro. Tá enroscado, ó. Esse aqui é aquele labirintão, né, mano? Meu amigo. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui, hein? O que, que tem aqui? Cadê os caras? Cadê os caras? Os caras estão tudo na lateral, mano. Ó, vamos ver se a gente consegue se infiltrar aqui, ó Usei aqui meu poder Ai, não consegui roubar a kill Mas vou conseguir matar pelo menos Matei ali, boa Ó, não tô em primeiro ainda Tô invisivão, tô invisível, tô invisível, tô invisível Vamos lá ah. Acabar com isso aqui, né, que senão vai dar ruim Ó, ó, ó, opa, opa E agora o dois estão tá invisíveis, hein Os dois estão tá invisíveis agora Ai, matou eu, mano do céu Que doideira Bora lá, vamos voltar e vamos com tudo pra cima, hein Já voltou, já voltou ali, ó Os caras estão matando todo mundo, mano, meu Deus Eu tenho que me filtrar e ó, você matar está... Ó, você está indo bem Vamos precisar matar mais, hein Nossa, matei, boa, boa, matei Tem que chegar e já colocar o nosso Ó, vou colocar aqui, ó e agora a gente tenta pegar os dois. Seria lindo, hein? Seria lindo se matasse os dois, hein? Opa, matei. Matei, matei. Opa, tô na liderança. Tô na liderança. Tô invisível, inclusive. Ai, ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, boa, boa. boa. ai, ai, ai. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morri. Me pegou de frente ali o bu, mano. Meu amigo. Já me pegou de frente. Ó, continue assim. Tem gente na minha frente, então. 15 segundos. E agora, hein? Que lugar que eu vou ficar? Meu Deus do céu. Hum, o complicado é que a pessoal acaba matando as pessoas e indo pras laterais pra se esconder Ó, oh, pode ser que eu bate todo mundo aqui, três segundos, vamos, vamos, vamos, vamos ah, mas terminei em primeiro, nossa, no último segundo ali consegui ficar em primeiro, matei mais Foi muito legal, conseguir a liderança, mano, muito top, né, muito top mesmo, mano Então foi isso, galera, é isso aí, ó, estou aqui na tela inicial com o Sandy, o novo Brawler do Brawl Stars. Olha que bonitinho, mano. Eu não entendi muito bem o que ele solta ali da, do nariz, mano. Meu Deus, parece uma bolsinha. Que doideira, né, mano? Ele tá com essas pedrinhas aí que tá na, na, nas bols, nos bolsos dele, ó. Que doideira, né? Mas é isso, jogamos então com o Sandy no novo modo de jogo Estrela Solitária Qual será o melhor, melhor brawler para esse novo modo? Você curtiu o novo modo? Eu achei demais, galera Então, se você curtiu também, não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E deixar aquele comentário top que você assistiu até aqui Comentando o hashtag batata Comenta aí, hashtag batata para eu saber que você viu até aqui, beleza? Então é isso, manos